Alô, nossos seguidores nossas seguidoras, é Remix no ar e vamos falar mais uma vez, pedimos licença a vocês que nos acompanham, sobre a Covid, sobre também os efeitos colaterais que podem acontecer ou não acontecem, muitas vezes fica naquele anonimato, na cultura, na conversa. Para isso, nós estamos com o Dr. Rodrigo Gondo, que está à frente aqui, está defendendo... Vocês, a nossa comunidade da Covid, desde aquele início de março de 2020. Portanto, ele já tem um conhecimento bem grande, generalizado, sobre esses efeitos, colaterais, se existem, vacinas, por exemplo, a Covid versus trombose. Todas essas dúvidas o doutor Rodrigo vai tirar para nós que estamos então no RMIX no ar. Doutor, conta para nós aí! Já todo mundo sabe, a gente destacou mais uma vez que o senhor está à frente aí também desde março de 2020. E o que a gente contou para os nossos seguidores? O que o senhor pode acrescentar ou desacrescentar também? Perfeito, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando a todos os, aqueles que seguem esse canal fantástico que é o RMix. Para nós é sempre um privilégio de poder trazer um pouco de informação. Né, haja vista que existe muita desinformação né, de tudo que se fala, principalmente em termos de Covid, né, de Covid-19, mais de dois anos de, de pandemia já, e praticamente, perdão, praticamente dois anos, que agora é dia 16 de março, né, daqui, é, a dois, daqui duas semanas completamos dois anos oficialmente de pandemia dentro de Rio Negro. Infelizmente, né? graças ao nosso Deus, aí, Márcio, é, a pandemia ela diminuiu bastante em termos de gravidade. Nós temos ainda um volume muito grande de atendimentos na nossa base, porque essa variante atual que, que, que vem é, contaminando a população, ela tem uma transmissão muito fácil, né? ela transmite muito rápido. Se você tem um parente dentro de casa que está com, com o vírus e você não consegue deixar ele isolado, ou seja, se você convive com ele, fatalmente, em algum momento você vai ser contaminado. Mas o lado positivo dessa variante é que ela não provoca casos graves. Né? Nós não temos tido mais nenhum paciente internado por COVID. Né? Nós tem, até temos situações de óbitos, e a gente coloca, às vezes, um ponto de interrogação se esse paciente morreu de COVID ou com COVID. Né? São situações diferentes. Mas, para todos os efeitos, a lei determina que se ele faleceu na vigência do Covid, ele entra como um óbito de Covid. Mas, assim, depois que nós tivemos a população vacinada, Márcio, eh, mudou muito o panorama da evolução da doença. Né? Lá atrás, junho, julho, agosto do ano passado, que foi o ápice né, da, da, da, do volume de, de quadros graves de Covid em nosso município, é, acontecia porque nós não tínhamos ainda aquela população vacinada. A partir do momento que nós vacinamos essa população, esses casos graves foram diminuindo e hoje, felizmente, nós praticamente não temos nenhum quadro grave acontecendo no nosso município. Mas a Covid sempre é uma doença que pode trazer algumas surpresas. Né? A, nenhum paciente é igual, então nós sempre vamos ter aquele paciente de maior gravidade, né, embora não, não faça, não chegue a precisar ser internado, mas são pacientes de maior, vamos colocar assim, pacientes de maior risco para situações graves, né. E aí a gente entra principalmente o paciente diabético, o paciente obeso, que são pacientes que a gente diz que eles são naturalmente inflamados, eles são pacientes que já têm um processo inflamatório que acontece no organismo deles em virtude da condição de obesidade ou da condição do diabetes, e que vão levar a um maior risco para condições mais graves. E entre essas condições mais graves, nós temos a trombose. Tá? Nós vimos muitos quadros de trombose, é, principalmente de trombose pulmonar, que a gente chama de tromboembolismo pulmonar, naquela época em que nós tivemos o pico de casos graves. Né? Então, esse paciente vinha é, com um quadro de COVID e, de repente, ele começava com um quadro de falta de ar, a tomografia não mostrava assim, grandes alterações do tecido do pulmão, mas quando a gente ia avaliar a circulação do pulmão, a gente via que havia interrupções dessa, dessa circulação em virtude da, desses, desses processos de trombose que aconteciam dentro do, do pulmão desse paciente. E, obviamente, quanto maior o comprometimento da circulação, maior a gravidade, e muitos vinham a óbito em virtude da embolia pulmonar, da trombose pulmonar. Então a trombose ela existe sim, é, é, um, é uma realidade, né? E claro nós vamos ter pacientes que vão ter maior suscetibilidade, né? Não só a trombose pulmonar, não só na vigência do COVID, mas a gente sabe que é aquele paciente que fuma, o obeso, o paciente que faz uso de, de anticoncepcional, são todos paciente que tem varizes. São pacientes que têm maior risco para eventos tromboembólicos, que a gente chama para tromboses. Né? Não é por isso que a mulher que toma anticoncepcional vai deixar de tomar um anticoncepcional até porque esse anticoncepcional foi prescrito por um profissional médico que sabe o que está fazendo, né? que sabe avaliar os riscos e benefícios. Mas a trombose ela é uma possibilidade dentro do COVID, e esses pacientes sempre vão ser pacientes de maior risco, por isso a gente orienta sempre todos aqueles pacientes que são atendidos por nós, né? no questionamento, né? na consulta, a gente pergunta se fuma, a gente pergunta se usa anticoncepcional, a gente avalia a questão da obesidade e orienta, olha... Tem risco, não tem risco. Bom, parar de fumar sempre é uma boa, uma, uma boa opção em qualquer situação, né? Mas a questão do anticoncepcional, a gente orienta e não é a Covid que vai contraindicar o uso do anticoncepcional. Doutor, e até, é claro, nesse, nessa conversa, esclarecimento na realidade do senhor para os nossos seguidores... Covid, trombose e aonde entra a vacina, nessa cultura popular que vacinou, aí pode ter os efeitos colaterais. Veja, Márcio, é... vamos voltar, vamos, vamos, vamos desvincular um pouco da questão vacina Covid, vamos pensar em outras vacinas. né? É... Toda e qualquer vacina, ela tem um, um, um efeito é... potencial de causar algum efeito colateral toda e qualquer vacina. E nunca ninguém reclamou a respeito disso. Por que, que agora, por causa da COVID, está se fazendo disso um cavalo de batalha? Né? Na nossa experiência própria aqui, nós tivemos pouquíssimos pacientes que fizeram reação vacinal. Né? As reações vacinais foram todas localizadas. Ah, o paciente ficou com dor no braço, o paciente ficou com o, o local da, da, da inoculação da vacina vermelho, inchado... Né? Ou, eventualmente, esse paciente... Doutor, eu tomei a vacina e dois dias depois eu fiquei com um quadro um sintoma de gripe e depois todos melhoraram. Nós não tivemos nenhum caso grave relacionado à vacina. Não tive nenhum paciente que fez trombose, não tive nenhum paciente que foi a óbito, né? não tive nenhum paciente que precisou de atendimento é, posterior à vacina porque fez reações graves. Né? E falo, né, por eu enquanto pai... Né? Os meus filhos foram vacinados contra a Covid e estão todos bem. O senhor teve reação? Eu tive um dia depois da vacina, da terceira dose da vacina, eu fiz um quadro gripal. Dor no corpo, mal estar, nariz escorrendo, durou 24 horas e depois desapareceu. Já uma pergunta antiga, mas eu acho que para o momento ainda serve. Se não houvesse vacina ou a vacina tivesse agora na sua primeira dose com essa onda da Omicron, como é que, isso é o como é, como é que seria esse quadro, até para as pessoas, nossos seguidores, né, entenderem ou ampliarem o conhecimento da importância da vacina? Olha, Márcio, a vacina, eu sempre eu, eu uso essa, esse discurso e vou manter esse discurso até o final: a vacina mudou o curso da doença, né? quando a gente vacinou a população, aquela população vacinada deixou de fazer COVID grave. Então, eu acredito né, que se nós não tivéssemos vacinado ou se nós tivéssemos iniciando os processos de vacinação agora, a gente teria tido muitas mortes. Não, não tenho dúvida disso. Né? Claro, isso é uma, é uma extrapolação daquele momento que a gente viveu lá atrás, mas independente da, da variante, né? É, vai ser Covid, e essa Covid, num paciente não vacinado, poderia fazer quadros mais graves. Doutor, recado final, mensagem final. Eu falo a todos que cuidado nunca é demais, né? que o uso de máscara em ambiente fechado vai evitar a transmissão, vai evitar não só a Covid. Né? A gente teve assim uma redução gigantesca dos quadros de resfriado, de outras doenças respiratórias, é, com o uso da máscara, com o uso do álcool gel. Então, cuidado nunca é demais. Oriento sempre e mantenho. Ambiente aberto, estou andando na rua, estou correndo na rua, estou andando de bicicleta, não vejo necessidade de utilizar máscara em ambientes abertos. Né? Agora, estamos numa reunião em ambiente aberto, tenho 20 pessoas num, num parque ali, estamos todos juntos conversando. Usa máscara. Entende? Por quê? Porque você tem uma proximidade. Agora, estou andando sozinho na rua, não vejo necessidade. Eu, particularmente, na rua, quando eu estou andando em bicicleta ou correndo, eu não uso máscara. É? Agora, entrou numa loja, entrou na casa de alguém, põe a máscara, não custa nada. A máscara não atrapalha, ela não vai dificultar a tua respiração. Doutor, o governo do estado de Santa Catarina decretou, decreto até de número 3 para as escolas, alunos de 6 a 12 anos a liberação do uso de máscara para ir para a escola, para ingressar na escola. Qual é a sua opinião? Veja, Márcio, eu acho que nós temos que aguardar os resultados dessa liberação antes de dizer qualquer coisa. Por quê? Porque vai, se uma criança tiver contaminada, ela vai levar essa contaminação para casa, certo? Em virtude da vacina, nós vamos ter menos pacientes sintomáticos. Claro que vamos ter menos pacientes sintomáticos, mas não é porque a pandemia está passando, é porque as pessoas estão protegidas com a vacina. Mas sempre você vai fazer esse vírus circular. Se você faz esse vírus circular, invariavelmente esse vírus vai achar aquele paciente que é mais suscetível a fazer um quadro mais grave. Né? Então, é, nesse momento... Eu acho que assim, a pandemia está passando, tá? a gente pode relaxar algumas medidas, sim, mas eu ainda acho, né? isso é uma opinião própria minha, veja, eu não sou infectologista, não sou epidemiologista, eu não sou é, é, matemático, né? Eu, tenho, eu, eu, eu tiro as minhas observações do meu dia a dia. Né? Eu acho que em ambientes fechados ainda é conveniente. O uso da máscara. Muito obrigado. Eu aqui é agradeço mais uma vez, Márcio, a todos aqueles que seguem o Rmix. Que Deus abençoe a todos sempre. Dr. Rodrigo Gondro, mais uma vez trazendo informações pontuais a vocês que nos acompanham, claro, falando da Covid, pontuando inclusive datas e dados para vocês que estão sempre conosco no Rmix no ar.